E aí rapaziada, é suave, aqui é o Sr. Titi trazendo mais um vídeo pro canal. Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu trago para vocês um vídeo aqui mostrando um novo servidor que saiu aqui da versão 9.8. É o servidor do DD Tank Walker hein, né, mano? Que é o nosso mano aí que tá na parceria. Você é brother, então eu trago o servidor aqui, fala o nome, o link tá na descrição. Se você quiser entrar, vai ter como você ver aqui porque eu vou entrar no servidor. Só colocar o DD Tank Walker aí no Google, que você acha o servidor na hora, tem, o... tem a primeira que vê, tem o serve 1, serve 2. Eu lançou sou servidor, então tô trazendo o segundo servidor Porque tá novo, né, mano? E saiu aí para vocês, para nós, né? Para nós jogar aí e ficar com o meu pai? Isso tá top, no primeiro servidor dele, sabe quantos Que eu tenho de mil 170 é tá, papai. Mas faz o que aí, galera? Deixa o like, ativa o sininho de notificação Também me segue no Instagram Porque sempre eu tô avisando lá pros inscritos que Tipo assim, manda direct, essas coisas Que tem vídeo novo, beleza? Se você quer ser Moderador no meu serve, sabe mexer com essas coisas aí De servidor, é um cara de boa, tranquilo Mano, me manda uns prints lá que você sabe mexer com moderação, essas coisas. E vamos bolar uma ideia. Vamos ficar um mês, dois meses conversando. Que o servidor vai ser lançado. Vai demorar um pouquinho, galera. Porque, tipo assim, vocês têm que entender um negócio, mano. Agora eu vou falar com vocês, sério. Daqui a pouco eu mostro o servidor pra vocês, tudo certinho. Só encurto o link, galera. Porque, tipo assim, eu não bem não nada com o YouTube, entendeu? tenho quatro anos de YouTube, não bem nada até hoje. Daí eu encurto esses links para gerar um dinheiro. Eu tô pegando dinheiro, tô mandando direto pro serve. Tô fazendo o serve da versão 8.7. Eu não sabia que serve dar um trabalho desse jeito que gasta tanto, entendeu? Eu tô pegando o dinheirinho aqui, por isso que eu tô falando que vai demorar muito para abrir o servidor. Mas a hora que abre, cara, vai ter videozinho evento Muita coisa pra vocês, beleza? Então, basicamente era isso que eu queria falar do servidor e do encurtador de MTI. Então, tudo bem, vamos lá pra mostrar o servidor do Hulk. Me segue no Instagram, que é isso daqui, ó, galera. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, pra vocês, eu tô com 121 inscritos. <risos> 121 inscritos, faz 10. 121 seguidores. Se você quiser seguir, o senhor tiozinho aqui, okay? segue aí, beleza? Então, tudo bem. Vamos... Então, vamos aqui pra mostrar o servidor do Manual, rapaz. Você vai ver aqui que o servidor tá top, galera. Eu mesmo tô gostando de jogar, mano. Eu joguei no servidor um, mas Durante um tempo ficou offline. Não pensei que o servidor ia parar. Ia ter mais servidor, né? Mas o que bom teve, né? Não, o servidor tá offline, né, galera? Que é o servidor 2. Deve ser que ele tá mexendo algumas coisas lá. Mas eu vou mostrar o primeiro servidor. Que é o servidor 1, um, né, mano? Mas vai estar tá aí na descrição aí, ó. Tá aparecendo aí também. Cara, muito bom. Eu gosto de jogar no servidor. Não é paga madeira o cara, não. É porque nós quer ver conhece o cara. Sabe que o cara é de boa, mano. E o servidor é tranquilo, galera. Você pode ter certeza que vocês vão jogar. Vai gostar, mano. Porque, tipo assim, eu vou estar tá lá pra ajudar vocês. Eu eu garanto que vocês não vão achar um cara tão humilde Igual eu assim não, mano, pra poder ajudar A galera e poder jogar com vocês Assim, ajudar em item, em muita coisa Porque você entra em alguns servidores Não tô falando de servidor grande aí dos caras não Mas tô falando que você entra em alguns servidores Os caras são desumildes, mano, eles não falam Nem a versão do The Tank, não fala nada Mas aqui, é só você entrar na minha, na minha Sociedade, no Max do Tank Trouxe a sua conta, entrou lá, jogou Mas vai ver, você vai ficar top, cara, pode ter certeza em Geral que é meus inscritos São humilde, ajuda geral, beleza? E garanto que vai ter umas vibezinhas. Deixa você entrar, participar, pegar uns itenszinho, ó. Ficar com ó. bonito e cheiroso e gostoso. E ficar com tinha com GG, ser. <risos> mas eu vou dar um pause aqui até. Ah, não, não vou dar um pause. Não é dar um pause aqui até carregar. Mas pelo jeito não vai precisar, não. Galera, a gente tá com 3.343 inscritos. Pega o canal, mano. Um vídeo que você gosta. Você fala assim: nossa, esse vídeo aqui é top. Manda para um amigo, manda para uma amiga, vai lá e divulga. Fala assim, ó. Esse moleque aqui que vem, é humilde faz vídeo de. De tank, vai fazer uns vídeos aqui diferentes. Se inscreve lá no canal dele lá para dar uma moral. O que quer bater? Que é. Bate aqui, vai, a quantidade de 10k depois ele tá tentando ser youtuber, né? Daí vocês podem mandar o canal aí, ajuda, ajuda eu, que eu não posso te ajudar, né? Da mesma forma, de algum outro jeito, mas eu garanto que que eu o para vocês, beleza? Que a gente quer ver, tenta né? Sempre eu oro para meus inscritos, essas coisas assim, né? A gente não é, não é que é crente assim, mas eu acredito em Deus, entendeu? Mas beleza, né, galera? Ó, continha aqui tá com 200. E 233 mil Ó, 235 milhões, mano Tá forte, galera Essa cortinha minha tá, ó Bonita e cheirosa, mano Vocês podem ter certeza Entra aí, galera Que vocês aí, ver se não ajudo vocês O mano aqui, ó ah, E aí? Salve corre então, galera, como eu tava dizendo, tem um mano aqui, senhor, né, senhor 2019, que ele quer ver, eu pôr minha pontinha aqui, que é o Rian, né, mano, salve pra você, mano, tamo junto, um beijinho na tua bunda. <risos> Mas beleza, né, galera? Vamos aqui, quero mostrar pra vocês o servidor, tudo certinho. Vou fazer uns PVP aqui, vou ver o que que vira aqui, né, mano. Essa é a minha sociedade, pra quem não conhece. Um ex-DTank, tem 16 membros, tá tudo full, beleza? Se você quiser entrar, mano, é só o link que tá na descrição do DTank, espera 5 segundinhos pro, pra ajudar a gente Montar o um servidor nosso também, porque tipo assim, não é falando assim que eu quero que ser melhor que o servidor dos caras, não eu quero só ter meu servidor, porque muito tempo que vejo jogando de tanque, tem muita coisa aí pra poder colocar em evento, fazer que vê umas coisas top pra galera que assiste meu canal, entendeu? Mas tudo bem. Vamos lá, hoje que vê, eu quero que ver fazer uns dois, três vídeos aqui pra vocês. Mas beleza, vamos aqui vou fazer aqui no salão da arena, né? Fazer um PVPzinho pra vocês, tudo bonitinho, um motorzinho. Vamos lá, tamo junto, a live ou vídeo. Beleza, Rinha, tamo junto, meu parça. Pudo e frango. Mas vamos lá. Acabei pegando um cara aqui já, ó. Hum, ó, baba vai morrer vídeo, hein? Mas não vou contar a vitória assim, não, né? Porque só assim quanto vitória, depois morro. Mas se meu pet tiver o da Fênix, vai tomar na boninha, com todo dia, papai. Agora vamos ver quem. Ih, tô com o pet da Fênix então. ele Geminho é na boninha meu filho. Ó, aqui eu já acho que já pega uns 46 por aí, ó. Não, não pega, mas hum Eu peguei teu meu parceiro. Aí, ó, tá vendo aí, ó? Ele já vai voar. Sempre que vem com essas estratégias aí, boba de voar, mano, vai dançar. Tá achando que eu. Ah, tá, ele vou para trás. Então, 55. Vamos ver se vai lá. Não, eu mandei mais, mas vai que pega. Mano, eu não sei calcular a venta, essas coisas, também eu tô jogando de óbvio que você vê. Entrando no Detank Bloco depois de um tempão, galera. Vocês podem ver aí que, eu, tipo assim, não tô postando muito vídeo, né? Mas pode ter certeza que a frequência vai voltar, eu vou mudar de conteúdo também um pouquinho, beleza? Mas não vai acabar de tempo só tô falando que eu vou mudar de conteúdo, porque eu não quero ficar só de Detank. Eu tenho que ver capacidade pra poder evoluir aqui no YouTube, com outro tipo de conteúdo, beleza? A coisa do vento mudou, vou tentar mandar um... Vamos ver se pega, beleza. Agora eu acho que pega, mano. Talvez ele me mata, né, galera? Talvez errou o gelo. Não bem que vai ser 35. Vamos ver se ele vai matar. Opa, vou tentar bem. Foi burro, hein? Podia ter jogado melhor, mas tudo bem. Talvez, mano. Não sei se vai morrer assim Não posso tentar matar Mandar meu seco aqui Beleza Vamos ver, vamos ver Ah, matei, boa <risos> Tamo junto <parceiro. risos> eu pensei que eu ia morrer pra ele você acredita que eu nem botei muita fé que eu ia matar ele porque se tivesse pegado aqueles três tiros ele tinha me matado e esse safado ele já jogou muito pvp aqui mas beleza né galera ó vocês viu que o servidor não dá leque tá vizinho mano tá na descrição vem jogar aproveita aí ó que tem como você upar tô no servidor tem muitos amigos que estão tá no servidor, muitos inscritos também. Porque o inscrito eu chamo como amigo, beleza? Porque são meus amigos. Meus amigos estão todos aqui no servidor. Então, vem jogar, mano. Porque esse servidor aqui não é baba no ovo de ninguém, não, cara. É um servidor muito bom. Tipo assim, eu gravo muito aqui porque, tipo assim, o único servidor que o cara vai te ajudar, pode ter certeza. Você comprar suas coisas, vai chegar tudo certinho. Ninguém vai te querer te ratear, entendeu? Então, basicamente era isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e também não se esquece de ativar o sininho de notificação, me seguir no Instagram, me adicionar no Facebook. Se você quer ser moderador já sabe mexer com essas coisas e parar de detenque, é só me adicionar lá e vamos trocar umas ideias por um tempo. Depois eu pego o seu WhatsApp e é isso aí, meu parça. Então, tamo junto. Um abraço do Sr. Tietchan. Muito obrigado por quem assistiu até agora e falou, meus amigos.